Chalo a todos que estão assistindo a este canal. Porque há dúvidas ainda sobre as pessoas que cometem suicídios. Se haverá perdão para os que fazem isso com a sua própria vida. Tentando se livrar do peso que carrega neste mundo. Agora eu digo. Se tudo que passamos aqui. É porque merecemos. Por causa das nossas consequências. E já existem religiões que pregam sobre o paraíso. Que irão quando fazem isso por alto de obediência. Agora me diga, obediência a quem? Uma coisa é certa. Quem comete isto, com certeza a sua condição não está nada normal. A sua vida deve estar de cabeça para baixo, com uma depressão profunda que o leva a fazer tal coisa contra a sua própria vida. A pessoa que comete suicídio poderá ser salvo? onde encontraremos algum respaldo sobre esse assunto. Como podemos identificar esse ponto em relação a alguém que toma essa iniciativa contra a sua própria vida? Será que Deus aprova tal coisa? Vamos analisar conforme as escrituras ensinam. Para o entendimento, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Inferno é a região inferior, e se trata do lugar da sepultura, mas percebam que também se refere a algo ruim, que é um lugar de morte. Vamos ver mais outro versículo. E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Foram dois caminhos colocados para um seguir, sabendo que, na escolha do mal, terão consequências futuras. Agora entendam o que foi que o próprio Criador falou. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, não, desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva, diz-lhes, vivo eu. Diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O Eterno sempre teve cuidado com cada um de nós, e quem procura fazer algo do tipo contra a sua própria vida, não alcançarão a salvação, que é a vida eterna, desfrutando do gozo que o Criador nos concedeu através do seu Filho amado. Por isso não devemos fazer certos tipos de sacrifícios vazios. E o suicídio é algo do tipo. Tentar cometer um homicídio contra si mesmo, pois está tentando algo contra a sua própria natureza, contra a sua própria vida. A sua própria natureza não aceitaria tal coisa, e o nosso corpo é um lugar muito importante. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nunca fomos criados para ser de nós mesmos, mas andamos na contramão da vida. Por isso não entendemos este propósito. Por isso devemos ter bastante cuidado com com certos atalhos, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida? E poucos há a quem a encontrem. O caminho da vida ele nos ensina de forma simples e direta, e sem enganação. Agora, Vejam onde diz que suicídio é algo normal. Sei que nunca foi. Por isso que é assim que declara as escrituras. Lembra daquela forma que eu falei, que o, a pessoa que comete suicídio, ela está fazendo um homicídio contra si mesmo. Agora, o que a escritura vai declarar sobre isso, quando a gente fala sobre tal coisa? Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte será no lago que há com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O que acontecerá com a pessoa que comete o suicídio, como será a vida dela mesma? Como estamos tratando do suicídio aqui? Aqui vamos entender como um homicídio, como eu já tinha dito antes, que ele está cometendo algo contra si mesmo. Portanto, pessoal, analise esse fato. Essa pode ser a dúvida de algumas pessoas. Por isso venho colocando o quarto problema relacionado a esse versículo do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem na paz do nosso Criador através do nome do Seu Filho amado, o Salvador Jesus Cristo, Yeshua Hamashia. Amém.